Ai, tá ali, animal, mal animal, animal, animal, animal, Fala, galera, tudo bem com vocês? Hoje, vixi, o meu calção ainda tá aqui, cara. Galera, vocês querem saber o que foi que aconteceu aqui, ó. Dá pra ver aí, dá um zoom. Antigamente, meu calção não, minha sobra antigamente ela era assim, ó, bem fechadinha. E ontem, eu não sei o que foi que aconteceu. Que ficou isso, ó. Comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês acham. E hoje, como o Brasil vai jogar a mentira, hoje o Brasil já tá jogando, jogando né? Hoje, segunda-feira, 11 horas do dia, o jogo começa e você, que não pegou sua bandeira, começa a torcer. Ó, vou ensinar vocês como é que torcem. Deixa eu colocar aqui meu cabelo aqui. E se o Brasil perder, nós vamos cantar aquela música da... Seguinte, hoje o Brasil. O que é que vai acontecer? O Brasil vai jogar e você que é brasileiro, full que eu sei que você é, não pode deixar de torcer pelo nosso Brasil, porque hoje é o seguinte, menino. Se o Brasil perder, ó. Se o Brasilzinho aqui, ó, ó, ó. Se o Brasilzinho perder, nós, ó. Fudemos, não vamos participar mais da Copa, então fica ligado porque.. <risos> não. Ele precisa de muita torcida e nós, como brasileiros, temos que torcer pro nosso país. Cês, a gente sabe que não presta, é fuleiragem. Mas vamos torcer porque sabe como é, né? Nós só ganha na comédia. É, nós estamos juntos, olha aí, é só e vai ronando com essa comédia, mano? É, não, não lugar é não, não Tu é doido, mancho! Cadê a outra roça? Olha isso! Será que é encastado aí, mano? Que merda, mano! Eu acho que eu quebrei, Quebrei. Acho que é de encaixe. Não, deu certo, deu certo. Olha aí. Pronto, ajeitei. Aitei. Seguinte. Quebrei minha cadeira aqui no final, mas gente, é isso, beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ó, e deixa aquele like pra dar é tá mais aí. Então, nós tamo junto, valeu e falou! Uhul!